Fala galera, bom demais! O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazu. E se você já está acostumado com os nossos vídeos, você sabe que aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. E se você está chegando aqui por agora, não conhece o canal, já se inscreve que a gente tem conteúdo semanal, coisa boa. Já deixa o like que esse vídeo vai ser foda e bora que hoje a gente vai conhecer uma essência nova, mas não nova aí no mercado. Vamos saber do que, que a gente está falando e é isso. Bom, passando o momento de introdução. Bom, então vamos para o que interessa. Hoje a gente vai trazer uma review meio experiência, porque é uma essência que, bom, tem bastante review aí na internet, então é, eu posso trazer uma para vocês aqui, mas hoje a gente vai trazer algo um pouco mais diferenciado. A gente vai falar de Kenny Mint, né? Kenny Mint, Tangiers... Vocês já sabem o meu amor por Tangias aqui nesse canal. Tem algumas outras reviews, inclusive vai estar né, passando aqui o card. E aí vocês dão uma olhadinha depois desse vídeo, né? Já deixa lá, pré-setado pra depois ir rapidão. Mas a gente não vai falar de uma Kenny Mint normal. Como eu falei, tem bastante review aí. E eu não, né? Aqui a gente faz as paradas para serem diferentes. para vocês terem um conteúdo realmente diferenciado. Hoje a gente vai falar de Kenny Mint Volt. Ah, Joelma, eu tô olhando daqui do vídeo e me parece muito com uma Kenny Mint normal, no ar, né? Mas com duas diferenças muito significativas. Depois do 9,6, que é o número que representa a Kenny Mint na Tangiers, né? Cada Tangiers tem seu número. A gente tem um simbolozinho aqui de Alpha, né? A Kenny Mint aqui normal. E aqui um selinho, né? Parece um selinho de autenticidade, de garantia. escrito aqui, né? O Volt de cofre, em inglês, a tradução aí, de, né, tradução livre, por mim. Mas a garantiazinha mesmo, a gente está aqui no canto, a Tangiers, ela tem esse selinho aqui de autenticidade, porque, querendo ou não, a gente sabe, principalmente no país que a gente vive, muita falsificação, muita coisa errada aí, e a Keny a Tangiers, por ser uma essência de um valor muito caro, acaba que pode sofrer aí suas falsificações. Mas vamos lá descobrir o que, que é essa pequena aqui e experimentar para vocês. Bora! Bom, aqui o bagulho é Pique Ana Maria Braga. A gente tira de cena isso daqui Pão. e já tem aqui um bonitinho para vocês. Como vocês sabem, ou não, a tangis vem embalada a vácuo. É uma essência que vem embalada a vácuo. Então, quando você compra uma Tangiz, você tem também que ter um potinho aí, é, seja do Tangis Club ou... É, espoleto da vida, ou um tupperware da sua veia é que você vai depositar a essência depois. Então eu peguei outro pacotinho desse, que eu já tinha aberto, e já coloquei aqui, porque você né, vai rasgar o saco, pá. Em outros vídeos eu mostro como a tangismo é embalada e tudo mais, então nesse daqui, para não ficar muito longo, como é uma essência mais diferente, a gente tem que falar bastante dela, eu não vou me prolongar muito. mas Vamos sentir o aroma dessa essência maravilhosa. Bom, não tem muito que fugir, cheiro de ken mint, porém nessa daqui específica eu sinto um mentol um pouco mais predominante do que nas tangias Noah, né, falando em Noah, é, que eu tô acostumado a fumar. Por que, que é o a tangias a ken mint, né, essa alfa? Qual é a diferença dela? Como eu falei, a tradução do Vault é cofre, né? E segundo a própria Tangiers, aquele mint, essa Kenny Mint específico é uma receita de 4 anos atrás. Então é uma receita guardada ali no cofre da Tangiers da Kenny Mint de 4 anos atrás. É, eu não me lembro de ter fumado Kenny Mint há 4 anos atrás, talvez tenha, porém não vou me lembrar do gosto de jeito maneira. Porém, o que eu consigo identificar aqui no cheiro é que parece estar mais é, mentol, né? aquele que pega no nariz e talvez um pouco menos a tabacada. Então vamos botar no rocha vamos fumar que o carvão ali já tá aquecendo e é nóis pra caralho. Hoje a gente vai montar. Também tem vídeo no canal sobre essa beleza. Então se você não sabe o que é isso aqui, já vai lá no vídeo, também vai estar tá aqui. Já deixa like, porque tem muita coisa diferente nesse vídeo. Que é um rocha tradicional com abatia, que é o preparo que eu. Né? Prefiro para quem em si. Então a gente vai tentar fumar do jeito que eu fumo quem mente normalmente, para a gente tentar puxar as diferenças, beleza? Então vamos nessa! Muito boa essa primeira parte do vídeo que vocês estão assistindo, né? O vídeo tá top, tá liso, tá maneiro, tá cabuloso. Agora vamos falar de coisa séria, mano. Tem gente que não tá deixando like, mano. Não tá deixando like. E o bagulho é o seguinte, se você não sabe, o YouTube, o Facebook, as redes sociais como um todo odeiam qualquer conteúdo relacionado a tabaco. Então qualquer coisa de tabagismo... Narguilê ou qualquer outra coisa. O YouTube, o Google, a Google, o Facebook, as redes sociais, enfim, elas boicotam pesado. Então, eu preciso do like de vocês. Então, tem uma galera esquecendo. Então, já vai aí, deixa esse like, se inscreve no canal, compartilha com geral, comenta. Redes sociais estão passando aí também. Segue lá, a gente. Conteúdo top, filé, de qualidade. Então, é nóis. Não se esquece. Já deixa agora, senão você vai se esquecer no final. Deixa o um comentário também no final. E... Vamos voltar para o vídeo, que eu sei que é o que vocês querem. Valeu. www.youtube.com.br melhor canal de narguideira do Brasil. Voltamos aqui com o nosso host já trovando aqui. Acho que no vídeo... Ah, dá para ver aqui. ó, tá vendo a chaminézinha aqui? Isso é indicativo. ó que tá chamando nós para degustar. Mas antes de tudo, a gente sempre fala aqui do setup. Então, basezinha BLESS. Arguilha Beatriz da República of com um arguilha, ó, incrível, inclusive se vocês quiserem um, tá aqui as redes sociais aí embaixo, maravilhoso. Pratinho Regal, do meu Regal ali, rochezinho tradicional com batia, três peças de carvão, três não, na verdade uma, duas, muitas, seis peças de carvão, porque um carvão decidiu quebrar em quatro. Viteirinha dos nossos parceiros Zain Rucar tá aí também na descrição. Todos os nossos parceiros estão aí na descrição. Eita, descrição foi foda. Vocês estão ligados que a primeira puxada da Kane é aquela vergonhazinha alheia. Porque vocês vão achar que eu sou um retardado, que eu não vou conseguir puxar quase nada. Que vai pegar na garganta aqui o bagulho. Mas vamos lá ver de qual é. Primeiras impressões, volume de fumaça, gente, Tangiers, top, não, assim, é, realmente não tem nem o que falar, né? É perda de tempo a gente ficar falando aqui do volume de fumaça da Tangiers, que é incrível, maravilhoso. Tabaco, né? A gente tava vendo lá, vocês viram na montagem também, os takes da montagem. O tabaco da Tangiers, sempre aquele dark blendzinho, padrão, melaço muito bom, tudo, velho qualidade extrema, cabulosíssimo, topem. Não senti diferença, né? Mas se você não sabe a Tangis ela é um tabaco feito à mão. Eles mantêm moldes é, ali manufaturados, né? Tradicionais. Então, a cada lote de uma essência pode ter algumas variações no tamanho do tabaco, na quantidade de melaço e até no gosto. É uma coisa ruim, um certo ponto, que às vezes vem os sabores que não tão tão bons quanto você lembrava mas também deixa muito mais original e único toda a Tangiers que você comprar, que é algo muito, muito, muito legal. Mas também não é a mudança mais drástica do mundo. Obviamente, esse vídeo aqui, se você nunca fumou Cane Mint, né? Se você nunca fumou Cane Mint em específico, a Cane Mint ela é uma menta da Tangiers que, cara, é muito difícil de explicar a Cane Mint. Se você precisar ir na internet, vídeos e tal, todo mundo vai descrever Kenny Mint como Kenny Mint, porque é algo muito único. É uma menta, é, tem o atabacado bem presente da Tangiers, é, então um gosto de tabaco mais forte, o um amadeirado, notas um pouco mais é, realmente fortes mesmo do que uma essência ali tradicional, ali de mercado, de entrada. E a Kenimint ela não tem um foco só em uma menta ali, um mentol, ser seja, gelado. O foco dela não é, é isso, simplesmente. A Kenny Mint realmente tem muito sabor. É um adocicado no fundo, um sabor de realmente a menta, a hortelã realmente, a folha. Não simplesmente é só aquele mentol que você usa para fazer o mix e coloca em qualquer roche e tá suave. A Kenny Mint é realmente diferenciado. Tem que respeitar. E para essa Kenny aqui em específico, o que é que eu consigo sentir de diferença? Como eu falei, é uma receita de 4 anos atrás, é, então, obviamente, tem algumas diferenças da, das, nas últimas Kenny que eu fumei, Ela, eu percebo que ela tem um buzz um pouco menos exaltado, né, se você não sabe o que é buzz, é aquela, aquela sensação de carência, aquela baixada de pressão que às vezes a Tangias dá, muitas vezes, principalmente para quem não tá acostumado. Conversando com outros amigos meus e conhecidos que fumaram essa Keny Mint também é, e que não são tão acostumados ou não gostam tanto de essências tão pancadas, é, aquela Keny Mint burley, aquela... mano, soco no pulmão, que chega a dar aquela baqueada, eles também acharam essa daqui mais suave em relação a isso. E eu assino embaixo, eu achei que tem um buzz realmente menos presente, um, uma força do tabaco Menos ressaltada e notas um pouco mais é, doces e mentoladas. Eu achei um fumo bem, bem, bem mentolado, né? Tem algumas canes que não são tão mentoladas. Essa em específico, eu achei que a menta, né? O gelado se sobressai bastante até. Mas realmente é espetacular. É, eu não conseguiria dizer se é realmente melhor que a outra cane, eu acredito que seja tão boa quanto de um jeito diferente é algo que me surpreendeu mesmo e que eu gostei bastante então vale muito a pena se você tá chegou aí no brasil um lote bem interessante disso então tem alguns lugares que estão vendendo se por acaso você tiver dificuldade de achar segue lá nossas redes sociais e me manda um direct ou uma mensagem lá no facebook que eu te auxilio aí a achar te passa uns contatos que estão vendendo né, eu não falo nenhum deles aqui porque nenhum deles me patrocinou mas claro que se você precisar a gente sempre vai estar disposto a ajudar você e é basicamente isso que eu tinha para falar é vocês viram aí é, esse foi o segundo rocha que eu fumei dela então impressão quase quase em tempo real realmente é uma Kenny Mint que eu gostei bastante tá diferente se você já tem Kenny na sua casa né? Pode ser uma dúvida que possa surgir: ah, já tem o um Ken aqui, será que vale a pena investir? A gente sabe que é uma essência com um valor um pouco mais alto, principalmente Ken Mint, principalmente essa Ken Mint, por ser uma Ken Mint um pouco mais rara, né? diferenciada, vai ter um valor aí dos seus 200, 200, até uns 260 talvez, então é importante a gente falar isso aqui. Mas vale a pena, se você gosta de um fumo assim, se você já é acostumado com Tangiers, é, quer investir em fumos mais premium, em fumos que dão uma saciedade legal e tudo mais, vale muito a pena. Tem o selo Tazu de aprovação e eu achei simplesmente incrível. É a minha essência favorita, é a minha essência favorita. Mas a review vai ficando por aqui, porque eu vou degustar esse rochazinho aqui ali agora, tranquilo, pra dar aquele soninho depois e é nóis. E é isso, eu quero agradecer demais quem viu o vídeo até aqui. Eu falei algumas vezes nesse vídeo, mas se você ainda não deixou o like, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, qualquer crítica, sugestão, é, ciências que a gente pode aí fazer review ou outros quadros, né? enfim, a gente está aberto aqui a tudo que vocês acharem interessante, porque esse canal é muito mais de vocês do que meu. Eu gosto aqui de fazer e trazer alegria para o meu povo. Na, aqui embaixo na descrição, né, além das nossas redes sociais, também vão estar as redes sociais dos nossos parceiros: Republic Inc., Zain Rucar. Se você quiser uma STEM de incrível qualidade, já tem review aqui no canal, entre em contato com eles. Piteiras descartáveis com toda a higiene possível nesse momento, muito importante. E se você é de Brasília, tá precisando de qualquer coisa pra sua sessão, tá precisando de um tabaquinho, ou até mesmo alugar um Narg pra você aí na sua casa com toda a segurança e higiene, degustar e ter a sua sessão maravilhosa, também vai estar aqui as redes sociais do Narg em Casa, parceiraça aqui do canal, e o atendimento mais incrível desse Brasil. Infelizmente, só em Brasília, mas a maioria do nosso público aqui é daqui de Brasília, então tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então segue lá os caras também que... É muito show, assina embaixo. E é isso, muito obrigado, valeu, falou!